Três dicas para você começar bem God of War Ragnarok. Logo no começo do jogo, fogue seus pontos de habilidade nos ataques de assinatura. Eles serão sua principal fonte de dano elemental. Use e abuse do cenário, que agora te dá bastante oportunidade para utilizá-lo contra seus inimigos. E por último, entenda seu escudo. God of War Ragnarok tem bastante variedade de escudo, e cada um tem sua particularidade. Então escolha seu preferido e o domine para o combate. Gostou? Clica aqui que tem muito mais.